Bom dia pessoal, é, meu nome é Michelle Costa, eu sou professora do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília e faço parte do grupo de pesquisa publicações eletrônicas, ah, também estou fazendo doutorado na área de ciência da informação e pesquiso compartilhamento de dados de pesquisa sobre ah, doenças negligenciadas, mais especificamente. Bom, eu fui, eu, meu espanhol é muito ruim, por isso eu decidi falar, fazer essa apresentação em português, mas eu vou tentar falar bem devagar para que todos possam entender. É, eu fui convidada para falar sobre a minha experiência na criação e desenvolvimento do diretório de Adorim. É, o de Adorim foi um dos primeiros sistemas de informação que eu desenvolvi logo que eu me uh, graduei em biblioteconomia. E foi uma das minhas primeiras experiências lá no IBICT, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Assim que eu entrei lá como bolsista, é, me foi solicitado para que, uh, que eu realizasse uma análise sobre os sistemas já existentes dessa natureza, e fizesse uma proposição de um sistema ah, como esse para o Brasil. Na época, os três sistemas que eu identifiquei foram o Romeu, o Gerpão Romeu, o Dulcineia e o Blimunda. Ah, já no início, eu percebi que o Blimunda era uma extensão do Romeu, ele não tinha um diretório próprio, enfim Ele servia apenas como captador de dados para alimentar o Romeu Então eu fiquei com dois sistemas, com o Sherpa Romeo e o do Cineia é, Eu percebi que eles tinham o um, um mesmo sistema de classificação das políticas, né, editoriais sobre o acesso aberto, e foi essa, essa, esse sistema que foi implementado no Diadorim, de forma a tornar os sistemas interoperáveis. Então, eu tive como eixo essa classificação das políticas, naquelas quatro cores, amarelo, verde, azul e branco. Bom, é, posteriormente, quando a gente tentou fazer uma integração do Diadorim com o Romeu, também foi necessário acrescentar algumas informações sobre as políticas dos pós-prints, que era qual versão do pós-print poderia ser é, é, liberada para o acesso aberto. É, dentro dessas experiências, também é, a gente adotou né, a partir dessas experiências, a gente viu que era comum uh, se informar sobre a política ou os direitos de uso daqueles artigos. Eram informações baseadas nas políticas do Creative Commons. Então, a gente fez lá algumas possibilidades de resposta sobre as possibilidades de uso dos, do, dos artigos, das revistas, e disponibilizamos lá também. A ideia sempre foi criar, a ideia sempre foi que a gente criasse um sistema no qual os próprios editores entrassem dentro desse sistema e informassem sua política editorial. Por exemplo, diferentemente do Bully Mundo, a gente não iria atrás dos uh, editor, de editor por editor e preencheria um formulário para eles. A ideia era fazer uma ampla convocação até porque, considerando o universo do qual a gente fala né, Brasil uma quantidade muito grande de editores científicos Então a ideia era fazer uma ampla divulgação E que os editores viessem é, é, Para a gente, entrassem dentro do sistema E informassem sua política, né, cadastrar a sua política Para isso, a gente criou um, um diretório é, dentro do... a partir né, de uma instalação do The Space. É, o, como eu contei para vocês, essa, o de Adorim ele foi criado e é mantido pelo Ibict. E lá no Ibict a gente tinha um conjunto já de algumas outras instalações é, de repositórios no The Space. E então, era uma tecnologia que a gente conhecia. É, que a gente já tinha uma, uma certa estrutura para receber, por isso foi decidido criar esse diretório dentro do The space E também seria uma estrutura fácil para que os editores pudessem se cadastrar e uh, cadastrar a sua política. Então, foi, a gente fez uma instalação The Space na época, acho que era a versão 1.6 ou 1.7. É, fizemos algumas adaptações no layout, é, tentamos deixar mais com cara de diretório, metodórico, e configuramos o, é, configuramos o formulário. Então, apesar de ser uma instalação da Space, não tinha nenhuma daquelas perguntas básicas, ou perguntas padrões de um repositório, e sim as nossas questões do formulário. É... Então, funciona, funciona da, da seguinte forma. O editor entra dentro do, do diretório, se cadastra enquanto usuário, é, cadastra a sua política lá. Para cadastrar a sua política, ele precisa ir respondendo as questões, como se estivesse fazendo uma descrição de uma publicação. E no final, ele não precisa depositar nenhum documento, ele apenas clica lá em concluir. Esse, esse registro que o editor faz não é publicado automaticamente, ele fica suspenso até que seja feita uma avaliação do registro. Uh, dentro dessa avaliação a gente considera as informações sobre a revista, tenta fazer uma avaliação se de fato aquela pessoa que cadastrou é editor ou uma pessoa que possa responder pela revista. É, e checa as informações que foram dadas O que a gente chamava de consistência dos dados Essa, é uma que, essa foi, pelo menos no início do projeto Uma questão é, bem importante Porque logo no início a gente percebeu Que os editores davam muitas informações contraditórias Ou seja, numa questão eles falavam que Eles permitiam é, o depósito do repositório, o depósito dos artigos no repositório, é, mas que ah, só permitia, é, eles permitiam o depósito no repositório, é, mas todas as outras informações que eles davam eram no sentido de que o, o depósito não seria permitido. Enfim, a gente percebeu que existia dessas, alguns casos com essas informações contraditórias E nesses casos, as pessoas responsáveis, que, que na época que eu trabalhei era eu mesma Entravam em contato com esses editores e tentava checar aquelas informações Em todos os casos que eu observei dessas informações contraditórias Eu percebi um desconhecimento dos editores sobre do que se tratava né, o, o diretório e até sobre questões elementares sobre o acesso aberto. Muitos deles não sabiam uh, o, que, que, é, o que, que significava de fato uh, permitir o acesso aberto e muitas das vezes o que, que era um repositório é, e apesar de muitas dessas revistas Serem revistas criadas a partir do OJS Que aqui no Brasil a gente chama de C é, Muitos deles não sabiam nem o que, que era um periódico científico de acesso aberto Então, é, esse contato com os editores visava ah, Dar essa, essa formação básica assim, esses, é, Explicar esses conceitos E fazer com que eles pudessem elaborar a sua política de uma forma um pouco mais consciente. Uma das minhas uh, impressões sobre o registro dessas políticas no Dia Dorim foi que a grande parte das revistas científicas brasileiras não tinham nem sequer iniciado uma discussão ou pensado sobre Uh, ser ou não uma, uma revista de acesso aberto O que, que isso significava, o que, que isso representava Era a partir da, do registro da sua política no diretório Que essas questões vinham à tona E que os editores começavam a pensar alguns, Em alguns casos, os editores pensavam não, Bom, já que é assim, preciso conversar com o Conselho Editorial Preciso conversar com outros responsáveis pela revista A gente vai pensar sobre isso e a gente dá, e a gente dá um retorno É... Uma das minhas impressões sobre o de Adorim foi que ele trouxe à tona essa discussão para os editores, que até então tinha sido ah, negligenciada de alguma forma. É... Quando a gente entrava em contato com, com esses editores, muitas das vezes a gente já arrumava, corrigia o, o registro, lá nós mesmos, e finalizávamos o, depo o, a, o registro da política, né, esse, esse registro também era finalizado com o depósito de uma imagem, que é, eram as imagens do, do, do Dorim nas quatro cores, de forma que o registro pudesse, o registro né, da revista, a política da revista, pudesse ter seu conteúdo identificado logo inicialmente, ou seja, eu teria lá a revista, a ciência da informação, e antes de abrir o registro, ali do lado, eu já tinha o logo, a logo né, do diadorim do, com a cor. Então, se a, a revista, a ciência da informação, tivesse do lado, uma figurinha do diadore em verde. Eu já sabia que aquela, que aquela revista permitiria, enfim, o depósito dos pré-prints e pós-prints. Foi uma forma também de apresentar esses resultados. Bom, é... a gente teve uma, uma resposta que eu considero boa dos editores. A gente teve muitas respostas, eu acho que a gente já passa de mais de mil revistas cadastradas, mais de mil políticas lá, né, disponíveis no Diadorim. E a gente, para o IBICT, né, para alcançar esse resultado, lançou mão de algumas, hum, algumas estratégias de, de divulgação desse, desse serviço. Um, a gente o Bit é, fez divulgação em eventos científicos sempre que tinha algum evento científico a possibilidade de ter algum editor ou alguma pessoa influente das universidades enfim do meio científico era sempre comunicado sobre a existência do diadoreim da importância é, a importância do Diadorim para ser visto sempre foi falada sobre como algo que fosse capaz de aumentar a visibilidade é, na, das revistas de uma forma geral. Ou seja, se os editores cadastrassem a sua revista lá no Diadorim, a sua revista seria mais visível, ela estaria mais acessível para os autores, para requisitarem as revistas, para outras bases de dados. Durante algum tempo a gente tentou fazer a integração do Diadorim com o Romeu, de forma que os nossos registros, seja que a gente tivesse conseguido coletar para o Diadorim, alimentassem também a base de dados do Romeu. E isso, de alguma forma, atraía os editores também, porque, além deles já estarem dentro de um diretório nacional, eles estariam dentro de um diretório internacional, onde outros autores, outras instituições poderiam saber da existência desses serviços. Então, a... Ao meu ver, ah, o argumento que sempre convenceu mais os editores foi esse argumento da visibilidade. É, além disso, a gente enviou cartas, é, com, cartas e mails né? Ah, convidando os editores a se cadastrar no Diadorim. É, esses e-mails a gente conseguiu por meio da base do SER. Ah, o SER é um... Como, Muitos de vocês já sabem É uma adaptação do OJS E também uh, Conta com um diretório Ou seja, as revistas brasileiras Que foram criadas com JS, Com alguma uh, instrução Ou com alguma parceria no IBIT Se cadastraram em um diretório Na época a gente tinha Cerca de 1.200 revistas lá cadastradas Todas essas revistas cadastradas uh, Receberam uma carta com o Para se cadastrar no Dia Além disso, a gente também fez uma parceria com a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, uh, que forneceu uh, alguns contatos de, de editores uh, brasileiros e também se comprometeu a enviar essas cartas, essas documentações, esse material de divulgação para os editores que elas tinham já cadastrado, e tinham mapeado. Com isso, a gente uh, conseguiu alcançar uma ampla divulgação do, do sistema e teve uma boa taxa de retorno. Dentro desse processo de divulgação, a gente também criou alguns materiais uh, para a divulgação do Dia Diadorim. Foi criado um folder, uh, que a gente divulgava ele também eletronicamente, foi criado uh, alguns cartazes no formato A3, que eram colados, enfim, é, divulgados dentro das universidades e, e locais dessa natureza. Também foi criado um vídeo de um minuto que explicava o que era de Adorinha, os benefícios, o que, que precisava ser feito. Então, esse material também circulava junto com as cartas convite, com os e-mails, em todos os eventos, é, era feita a divulgação uh, junto com esse material. Bom, é... Sobre a questão da manutenção do serviço. É, aparentemente, esse serviço, é, o, o de Adorim, ele teve um baixo custo para o Ibict, porque a gente já tinha algumas instalações da Space, foi feita uma outra instalação. Talvez um dos maiores custos fosse com a, a manutenção, no caso eu era uma bolsista, né, que ficava responsável... Pela, pelo acompanhamento das políticas, pela validação, e também o material de, de divulgação que foi, uh, que foi criado muito específico, mas que acredito que ainda é utilizado até hoje, então foi um, um curso pontual e que tem uma, uma longa durabilidade, assim. É, quem financiou e quem financia até hoje as atividades relacionadas ao dinheiro de Adorim é totalmente o IBICT O servidor fica alojado lá, uh, os funcionários que uh, lidam com o processo de Adorim são mantidos, né, tem uma relação direta com o IBICT é, E os materiais de divulgação também foram puxados por ele é, com isso, eu já concluindo aqui minha breve explanação sobre o Diadorim, de já deixo como sugestão que uh, esse diretório, que vem sendo pensado para a América Latina, é, tem algumas parcerias estratégicas. E ao meu ver, uma dessas parcerias seria, uh, evidentemente, o IPICT. É, o IBICT já tem né, uma experiência na criação desse tipo de sistema e tem algumas estruturas que podem ser interessantes né, para o desenvolvimento do sistema, como possibilidade de criação de material de divulgação, é, talvez ah, alguém que possa acompanhar, né, algum servidor, que possa, algum funcionário, um bolsista que possa acompanhar mais de perto, até talvez quem hoje lide com, com o Diadorim, enfim, acho que é interessante essas parcerias para uma questão de estrutura e também para que essas experiências já forneçam os dados que já foram coletados, ou seja, esse diretório latino-americano não precisa iniciar do, do zero. Né? Uh, só que no Brasil a gente já tem mais de mil revistas cadastradas e todos esses cadastros já deveriam, já poderiam ser uh, dados ou recursos para esse diretório latino-americano. Então, eu considero considero que foi interessante a experiência do Diadori. Essa experiência, ela considerou, ela partiu da análise de experiências já existentes, como o Meio e o do Cineia. É, sempre tentou ser o mais interoperável possível, né, ter um diálogo aberto. Eu acho que essa essa esse caráter precisa ser replicado, para o diretório latino-americano é, e principalmente nessa, é, nesse caráter de envolver os editores, né, fazer com que os editores mesmo comuniquem suas políticas, ampliar essa discussão dentro do, dos editores científicos uh, e trazer a comunidade para a discussão. Bom, então, reforço a minha sugestão de convidar ou de pensar em parcerias estratégicas e minha indicação para que uma dessas parcerias seja o IPIT. Bom, pessoal, como acho que vocês podem perceber, eu estou em um quarto de hotel, eu estou em viagem desde a semana passada que eu não fiquei dois dias em casa na minha cidade, é... por isso que eu Tive que me ausentar de outras reuniões E eu estou indo embora daqui a pouco Por isso não vou poder ficar para a reunião das 11 horas E gravei esse vídeo uh, Para de alguma forma participar Hoje eu não vou poder participar das reuni da reunião Mas na próxima semana uh, Eu vou tentar me organizar Para estar disponível no horário E aí poder responder qualquer das questões que vocês que vocês tenham considerações Além disso também, é, imagino que você já tenha o meu contato por e-mail, caso alguém queira, ou na lista lá, fazer algumas questões, ou botar algumas perguntas, eu também posso tentar responder ainda hoje, tá ok? Bom pessoal, muito obrigada pelo convite e estou completamente à disposição para contribuir com esse projeto. Até mais!